O que foi um sucesso, velho. É bacana. é bem animado, né? E começou? Pijama, né? Oh. Isso, tá? Pelo menos você veio a mesma, isso. adora isso. Aí você não tá pra nada, velho. É. Pois é, e não porra nenhuma. Cadê o... a xícara pro tomar? Tem do Tem que ser uma xícara ou outra. Posso usar o xícara tua? Bebo bem pra ouvir, né? também. Que merda, você tá fazendo. Propaganda. Propaganda meu ovo. Fazendo propaganda de quem não paga nada. <risos> não. É. Aí ele não patrocina nóis, ele não. vai patrocinar nós. ele vai patrocinar mesmo. É. Pô, o cara tá fazendo divulgação do nosso produto de graça. patrocinar o, patrocina, o caralho. Quem é caralho. Nintendo? caras não tem mil inscritos, porra. Quem é Nintendo, né? Só que a Nintendo é mais poeira, né? Mas a Nintendo é rica. É. Um pouquinho mais que imagino. Né? <risos> Mas vamos não, não, é o primeiro Let's Bora de 2019, né? E com o tema nós vamos ter aí as melhores trilhas sonoras, segundo a nossa opinião, que vale muita coisa, né? <risos> então, meu, meu joguinho de coração, já declarei amor eterno a essa franquia, embora ela tenha falecido há pouco tempo. É triste, mas é. A... A minha trilha sonora preferida de hoje eu vou falar sobre Silent Hill 2, que é um jogo mais incrível, provavelmente quem jogou é, esse jogo sabe do que eu tô falando, um jogo fantástico, e um dos elementos que faz com que o jogo seja mais cativante ainda e que faça ser apaixonado por essa franquia é justamente a trilha sonora. Então, é, a trilha sonora foi feita por Akira Yamaoka e é um dos trabalhos mais incríveis que tem, inclusive ela pontua bastante bastante bem em cada momento e representando de um jeito incrível o jogo, então assim, o jogo é fantástico em todos os sentidos só que a trilha sonora ela consegue somar mais ainda então, principalmente uma faixa específica chamada Promise que é o momento que você encontra a no jogo é uma trilha sonora bastante simples, bem singela e inocente só que dado o contexto é destruidora é foda, então é incrível Silent Rio 2 e a trilha sonora do caralho pra tá dentro. Oh, it's you. Eu vou falar aqui de da trilha sonora de Oblivion, o quarto jogo da série de Xbox. É, o jogo ele é sei, aquela trilha, aquela história da RPG onde Uhul, você está na prisão e por algum motivo o rei escolheu com você que você salvaria o reino das garras de Oblivion você era escolhido por algum motivo Ó, eu sei que você você vai me ajudar a salvar o mundo já sei o okay. e como você anda tanto pelo nosso mundo pela dimensão ou então pela dimensão de Oblivion a tria te acompanha Às vezes na caminhadinha calma pelo mato às vezes, até nos tons mais graves, nos tons mais emocionantes e climas de batalhas. O jogo sempre dá isso, assim, se você estiver acompanhando, e mais o instrumental é maravilhoso. Eu recomendo, você andando lá, vendo paisagem, a uma acompanhando. ser citado aqui eu, eu, o jogo Shadow of the Colossus, mais uma vez, e assim, eu vou falar da trilha sonora, né, já que eu vou até me vídeo vou falar da trilha sonora de Shadow of the Colossus, e eu, eu acho, para começar eu gostaria de falar dos momentos da ausência de trilha sonora de Shadow of the Colossus, os momentos de silêncio. E, para mim, esses são momentos assim, extremamente importantes, que são momentos de contemplação do, da própria paisagem né? dentro do jogo, né, e fora que cada, e depois, após isso, é, cada momento diferente dentro do jogo vai ter a, a sua trilha sonora diferente, né, com um grande destaque para a abertura do jogo, né, quando, aquele prólogo, né, quando é o está chegando ainda no castelo, né? e é que é realmente é um momento em que você consegue ao mesmo tempo contemplar o, o ambiente do jogo e sentir a trilha sonora, né? perceber a trilha sonora. Então, assim, um destaque para isso, mas a trilha sonora do jogo todo é uma obra de arte. Né? Então... Eu sou é de Shadow de Colosso. Você antes de zerar, o negócio é foda. Mas depois que você zera, que vai ver a abertura de novo, Shadow de é. Colosso, que negócio foda, eu chorei com essa peste. No final é. é foda, que negócio foda, cara. Vai tomando Pô. Pode dizer culpa. Um por... Então é isso aí pessoal a gente finaliza mais um Let's Bora de hoje. A gente agradece ao pessoal que vem curtindo, acompanhando o canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa o like, compartilha, toca o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Fala, Marcelo. Compre é <risos> Inclusive, vai sair vendido essa porra. É, já saiu, bota. Vai sair um vinil. E eu não vou ter grana pra comprar porque vai ser o Zóio da cara. Vai ser pra cara do bucho. Mas, pelo menos, eu vou poder comprar um revólver. Eu não consigo. Ah. e aí, tipo, Então, é. É de Olha é ali enquadramento, eu no Já olhei. Eu olho. Tá bacana. Só tá claro da linha e tudo. Normal. É, é baixa qualidade mesmo, o bagulho, é a graça do negócio. Aquelas viagens do meu, tipo, chiquititas com... É, chiquitita, é. chiquitita, chiquitita com chique aqui no Kyojin, vai pra porra, vai... Essa foi a comparação mais pra... é. merda que eu já vi, na moral. Já... Tá bom, tá, tá massa o empadramento. Pode começar o